Mas eu ainda não aprendi Libras suficiente para poder fazer o vídeo inteiro em Libras. Então esse vídeo vai ser legendado. Eu vou corrigir a legenda para vocês poderem entender, para todo mundo poder entender, inclusive aqueles que não podem ouvir. Mas a minha intenção um dia é fazer o vídeo inteiro falando em Libras também e legendado, certo? Então por enquanto vocês vão me desculpar, mas eu vou só legendar o vídeo até eu aprender a dominar Libras, tá?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 invertido para vocês aí para lá é aonde o sol nasce vocês sabem, eu sei que o sol nasce lá se vocês não sabem onde o sol nasce começa a observar o nascer do sol e aprendam onde é tá bom isso é importante para a vida de vocês aí vocês vão colocar o teu braço esquerdo o braço esquerdo de vocês na direção onde o sol se põe aonde ele costuma se pôr o que, é que vai acontecer à frente de vocês é o norte atrás de vocês é o sul,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 mas se vocês conseguirem ver o Cruzeiro do Sul, façam o seguinte, cuidado para não confundir com o falso Cruzeiro do Sul, hein? Eu vou botar o card aqui em cima, para vocês verem a minha aula lá, dizendo qual é a diferença do, do falso Cruzeiro e do verdadeiro Cruzeiro, para vocês lembrarem, tá bom? Então, vocês vão pegar o Cruzeiro do Sul, o verdadeiro, e vão prolongar o braço maior dele quatro vezes e meia.